Andrei, posso fazer esses exercícios educativos em fase de canelite? Tenho ido a um osteopata e aplicado kinesiotape, taping, tenho melhorado, mas toda vez que corro ela aparece. Então, o grande ponto, em fase de canelite, o que você deve estar tá, que tá querendo falar é se é interessante durante a dor, né? aquela crise aguda que você está com a canelite. Enquanto você está com o um músculo inflamado, não é interessante você estressar mais ele. Tá? Então tem que ver em que momento da inflamação você está. Assim que seu fisioterapeuta já te liberar <coughs> para a corrida, para os treinos, vamos lá, manda bala. Porque um dos grandes pontos da, da, da canelite, que eu já venho falando há algum tempo, tem até um vídeo aí, que fica um vídeozinho lá, um vídeo do outro. É que A canelite pode ser por conta do estresse do, do, do tibial anterior, né? porque ele está sendo muito trabalhado durante a sua pisada, principalmente quando entra com o retro pé. A rolagem no pé é muito grande, o trabalho no tibial acaba sendo muito estressante. Isso pode acabar estressando, dando essa dorzinha na canela, tá? Onde que você alterando o padrão de movimento, você pode ajustar isso, pode parar de exigir tanto dessa musculatura quanto você correndo dessa forma. Ou então você vai fortalecer o suficiente essa musculatura, no qual daqui a pouco essa dor se, se dissipa, ela some. Outro grande ponto é quando você entra com o pé muito à frente do seu, do seu, do seu corpo, freando o movimento, nem sempre com o calcanhar, mas aí você pode estar entrando já, mais até mesmo com a ponta do pé, mas entrando na frente do corpo. Você não trabalha o seu tendão calcâneo, você não trabalha a musculatura para facilitar o movimento para trabalhar o seu tornozelo para absorver esse impacto. Então muitas vezes esse impacto, essa vibração, ela vai subindo e é absorvida pelo osso, vai passando pelo osso. E isso acaba gerando a famosa lesão por estresse no, na tíbia e na fíbula ali, que dá aquela fissurazinha na canela. Né? Isso normalmente é quando o pé entra muito à frente do seu centro de gravidade. Aí tá? você não está aproveitando essa primeira fase de absorção do, do movimento. Ou seja, a gente falou de dois pontos onde o, o padrão de movimento é um problema para sua canelite. Então, os educativos, você está educando o seu corpo a um novo padrão de movimento. Onde que vai te ajudar, a, a, vai te auxiliar justamente nessa questão da entrada do pé. Onde você vê que os educativos, principalmente os que, eu, os que eu indico, que eu passo. E em nenhum educativo você está entrando com o pé à frente do seu centro de gravidade. Então, ali você já está ensinando o seu corpo que o seu pé não entra à frente do seu centro de gravidade. Você está fazendo aquilo no educativo, você não vai repetir na sua corrida. Então, esse é um ponto. Você está fazendo educativo, um ponto no qual você vai repetir na corrida, onde que a entrada do pé é sempre abaixo do seu centro de gravidade ali, então até às vezes um pouquinho mais para trás. Depende do, do exercício que você está fazendo, depende da maneira como você está fazendo. Então você está educando o seu corpo a entrar com o pé daquela forma ali e tal, pá. Tanto que você pode perceber que eu um, um, acho que eu não, não tenho na minha cabeça, eu nunca vi, não tenho ciência de nenhum educativo entrando com um calcanhar no chão. Alguém sabe me explicar o porquê disso? Já que dizem que é para entrar com calcá no chão. Por que, que não tem nenhum educativo entrando com calcá? Estranho, né? <risos>